se preparado porque essa porra que é sério Cê tá ligado, pai, tá trabalhando no império Agora meu parceiro nessa fita eu vou mandando Nem me falo de César, tô falando de Adriano Imperador, então faz favor Depois não venha me dizer que cê vai imperar minha dor Porque cê tá ligado, meu parceiro, cê é fraco Não adianta não, sou cristal e é opaco, eu te explico Cê tá ligado, agora eu critico Cê tá ligado, nem puxe também, nada eu critico Cê pode que parceiro nessa fita, cê não impera, não impera Tá ligado, você ouve me Espera! É isso aí, DJ, vira tudo e pau no gato, meu amigo! 5 oh, oh, oh. oh, estrela aqui no oh, GTA! Oh, oh. Ei! oh, oh. Não é imperador, não é sem mistério eu mato você depois, Como uma carne e tomo um império De boa, ali em casa, tranquilão no meu quintal Porque eu já cansei de ouvir ser rimando no instrumental Preparado, mas aqui cê depende da sorte Nasceu preparado, preparado para a morte E a morte acontece agora nesse instante Porque cê pode ver, cê tem um talento grande Mas na real cê só traz a decepção Cê manda essas tentando buscar aceitação Mas na realidade não é questão de te respeitar Você já tentou buscar se aceitar, se aceitar Aceita do jeito que você é, em vez de buscar nos outros, busque em você e sempre tenha fé. Por ordem de rima, quem gostou da rima do Guizão faz barulho. Quem gostou da rima do Fractal faz barulho. 1 a 0 Fractal terminou, volta. Uh! Aí, tá, que, tá? Vai fazer igual você, tipo Adriano, mano Né Adriano, no quesito rap eu já tenho mais de 100 goals. Já fosse sem conteúdo, sem caráter, sem flow Pode até tentar, mais que que cê tem, Joe? Na realidade cê não aguenta comigo, é pro pro Feio, na moral, mano, não fode Teve que esse mano aí com essa de Bulldog, mas eu faço aqui nessa fração Pela carcaça do e Bulldog tá precisando de ração Então, irmão, cê só se perde E é por isso que você nessas ideias bate até a bad Igual eu disse sobre se aceitar É fita mesmo, mano, a realidade é você se encontrar Ao vez de falar que cê tá preparado pra morte Cê tá preparado pra viver e pra tá vivo agora você vai ter que depender da sorte Ei, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Uh, realmente, meu parceiro eu conto com a minha fé Preparado para a morte e pro que deve e vier Cê tá ligado? E peguei no que você trouxe É batalha de rima ou aula de um coach? Não entendo, parceiro, o que que você tá fazendo Por isso nessa rima você não tá desenvolvendo Cê tá ligado? Nessa fita eu vou fazendo Porque cê pode crer que o freestyle aqui tá crescendo você pode crer agora que não tem o flow Só que agora passa nessa fita cê falou Eu não tenho flow Então fique mudo. de que adianta o flow Se não traz o conteúdo seu cuzão Cê tá ligado que você é fraco Não adianta, já falei novamente cê é opaco É isso Vocês ouviram, vocês votam Barulho para Fractal Barulho para Guizão eu, eu acho que pendeu um pouquinho pra cá, mas vai de novo. Barulho para fractal Guizão. 1 um a um, terceiro round. Fractal começa. Rapaziada, vem com nós. Vai, meu amigo. Você falar que vai ganhar uma coisa horrível porque no verso você o bagulho aqui é sem desconto, batalha de MC é uma coisa imprevisível Você não entendeu, você se até agora é porque você não tá pronto E agora você falou sobre ser coach, é isso que você faz quando os caras tentam te ajudar você é do tipo de irmão que tá no chão, os tem duas mãos cê levanta só pra tentar me empurrar Empurrar é o cacete. Só que cuidado, parça. Quem estende a mão também puxa o tapete. Cê pode crer, parceiro, a rima não entendê-la. Agora lembra os caras falando de cinco estrelas. Pode pá, cê tá ligado que cê vai pegar. Puxando umas rimas, se pá, até GTA. Porque cê tá ligado que aqui cê se fudeu. Se pá, hoje eu vou perder, mas não vai ser ó teu. Não vai ser o teu, tentou fazer um negócio da hora Só que infelizmente ninguém entendeu Cê não entende mesmo, porque nesse compasso que é quente você vê que o bagulho é amador E tipo tapete voador o tapete voador, só que agora passa nessa vida não contou. Você tá ligado mesmo, meu parceiro, é filho código tapete voador. Me ensina qual que é esse código? É. Qual que é código? Não é código criptografado, mas seu direito de resposta é psicografado, porque você não aguenta agora e fica indignado quando você tiver no chão chorando, ali derrotado. Psicografado, pode pá Só que agora meu parceiro vou te explicar Cê tá ligado mesmo nessa fita Eu tô a pé, vou na fé, vou abaixando E vou escrevendo Chico Xavier